Você tem uma noçãozinha, mais ou menos, do quanto está faturando com a reflexologia? Com a reflexologia, é assim, mais ou menos, eu, mês passado, eu, eu, eu ganhei R$ 1.900 só com a reflexologia. Esse mês, eu já cheguei, esse mês nós estamos, o que, de, de hoje, eu já ultrapassei esse, o total de... Nove. de... de nove passado eu já ultrapassei essa quantia eu já ganhei mais do que o mês inteiro né? se for se eu for na mesma velocidade né como eu já cheguei a, a ultrapassar os, os 1.900 eu eu penso em, em terminar o mês com quatro mil reais <música> então vamos lá para a gente retomar a, o, o papo que estava fazendo antes eu já havia conversado com a Ceisa né a Ceisa só para retomar a Seissa, fala um pouco da sua fibro da, da fibromialgia que você sentia a fibromialgia é uma doença é, é, tipo autoimune que a gente é, é hereditária né uma doença que só só é diagnosticada de diagnóstico não tem exame através uhum. de tudo chega à conclusão e é uma doença que ela compromete o corpo inteiro, corpo, e... cabelo, fica tudo, dói tudo do corpo e da gente. E por quanto tempo e por quanto tempo você conviveu com a fibromialgia Sensa? Eu convivi com mais de 15 anos com essas dores mais sem saber o que era né. Até e eu... hoje você tá bem? Hoje eu estou 100%, maravilhosamente, tenho uma saúde de ferro. Não tomo mais medicação nenhuma, porque eu não, não tenho uhum. necessidade. E eu trabalho, eu corro, eu, e, eu tenho e um o que muito que E o que fez você melhorar, assim, da fibromialgia? Durante o tempo que eu vivia tomando medicação, eu melhorava, como você fala, o analgésico, né? que melhorava as dores, mas eu tinha que conviver com aqueles medicamentos. Se eu parasse de tomar, eu sentia dores horríveis, tinha crises. E a partir do momento que eu conheci a, reflexo, a reflexologia, que eu aprendi que eu, podia, eu poderia fazer esse auto atendimento em mim, eu comecei a aplicar nas regiões... É, indicado pelo professor e eu senti uma melhora muito grande e fui melhorando e hoje eu totalmente aposentei os medicamentos né que não era barato as, os medicamentos né? eu quando é, e, e faz quanto tempo que você está junto com a gente Ceisa? faz mais ou menos é, dois anos vai fazer dois anos que eu sigo o professor dois anos um ano que eu fiz o curso da INF, uhum. né, das Físicas. No momento, não estou podendo fazer o OMAD porque eu tenho muita coisa para fazer. Ah. E a medicação, você lembra quanto você gastava de medicamento por mês? Em média, uns 400 reais, porque além dos medicamentos que eu tomava, era. Manipulado e tudo O que eu tinha que ter Eu tomava ainda outros analgésicos nas crises Eu me automedicava e, e hoje você não gasta mais com essa medicação Nem com a cibalena Que nem existe mais <risos> Então vamos fazer uma continha Você sabe quanto você já economizou ou não? Desses dois anos? Na verdade Nós fizemos a conta Mais ou menos uns 9 mil reais né Que eu apliquei vamos na fazer... minha casa né? Vamos fazer uma continha aqui 24 meses, né? A R$ 400,00. Da 4 vezes 4, da 16. 4 vezes 2,8 e 19 um 9. 9. R$ você economizou nesses dois anos. R$ É um dinheiro bom? Muito, meu Deus. E eu estava engolindo esse dinheiro todinho. Se eu não tivesse conhecido. Eu acho que se eu não tivesse conhecido a reflexologia, as minhas filhas. Sabe como que eu vivia? Eu vivia praticamente aleijada, sem poder me levantar, sem poder andar. Eu andava com a bacia de gelo o tempo todo nos pés, nas o que mãos. Que você, o que você diria para uma pessoa que sofre com fibromialgia perante a, a, a aquilo que você aprendeu na reflexologia? Na reflexologia eu aprendi que não são somente as... As dores do corpo, as dores físicas, mas também que as dores emocionais, o, o inconsciente, nossa mente, faz com que nós sentimos essas dores. Está doendo? Tá. Por que tá doendo? Você sente a dor. Muitas vezes diz que é emocional. Ah, é emocional. É emocional sim, porque a dor emocional é uma dor que, se você não tratar suas emoções, você vai continuar doente. Então, a, a reflexologia, ela tem esse poder de você fazer, você conversar, você conhecer o cliente, você, praticamente, você vira uma psicóloga. Porque enquanto você está trabalhando... Isso, então, você... então vamos, vamos pontuar um pouquinho aqui. Vamos pontuar. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós não somos psicólogos, tá? Ah. Então, a gente conversa isso, a gente conversa com o cliente para entender... O que o cliente tem, e aí entendendo qual é a demanda, qual é a necessidade, e estudando o cliente, a gente traz esse entendimento para um protocolo de atendimento nos pés, tá bom? Então a gente, não, a gente não faz trabalhos de psicologia. Psicologia é trabalho de psicólogo, tá bom? Então vamos pontuar as coisas. Eu, eu coloquei assim como psicóloga porque assim... Enquanto a gente está trabalhando, a gente está conversando. Entende? Ela... Então, ó, então segura um pouquinho. Então é uma orientação de forma geral para todos os meus alunos, para todas as minhas alunas e para você, tá? É, a gente não faz psicologia, porque psicologia quem faz é o psicólogo, tá? Então tira essa palavra. Vou pedir com respeito, com educação. Tira essa é. palavra da sua boca. Porque a gente não faz isso. Eu não faço isso. Eu converso com o cliente, compreendo a dor que ele tem, e com os diversos conhecimentos que a gente tem, dos pontos dos pés, o cinco elementos. A gente vai buscar a harmonização energética do cliente. E nessa harmonização energética é que a dor vai embora. Então, quando você fez o curso com a gente e você se compreendeu energeticamente, a fibromialgia foi embora. Então, é isso que eu ensino vocês a fazerem, tá bom? Muito bom, faz sentido. muito Isso. Bom. E aí você, tem alguma cliente que você trabalha, ela melhora, depois piora? Como que tá isso, vocês Tem a cliente, eu tenho uma paciente que ela tem uns, as marionetes, ela tem fibromialgia, não foi diagnosticado ela, né? Mas ela tem uhum. dor no corpo inteiro e as dores mais queixosas são nos pés, através das marionetes Eu trabalho, eu, uhum. eu, eu, ela melhora, mas aí no decorrer da semana, é, tem, tem vezes que eu chego lá e ela diz que é, eu melhorei, você tem que fazer mais vezes, porque só duas vezes não tá dando certo, quer dizer... Ela quer mais porque ela diz que quando eu aplico, no caso o analgésico, ela melhora. Ixi, então vamos, então vamos lá. Aquilo que você tem feito na cliente é uma massagem pontual nos pés. Né? E aí a, a, o... você não tem conseguido avançar na parte emocional. Seria isso. É porque você tem o curso das dores físicas. E você ainda, de momento, ainda você não adquiriu o MAD, que é o Módulo Avançado das Dores Emocionais. Exatamente. Isso. Então, a partir do momento que você tiver o conhecimento do MAD, aí você vai ter como avançar nas dores emocionais da sua cliente, utilizando o conhecimento dos cinco elementos da MTC adquirindo, absorvendo esse conhecimento, aí você vai conseguir harmonizar as energias dela a ponto das dores não voltar mais, ou ela ficar num estado de maior controle por um maior período, sendo que hoje a sua cliente melhora, fica três, quatro dias bem, depois a dor volta. Entendo. Então o objetivo é fazer esse efeito ter uma longevidade. Ficar muito mais tempo sem as dores Que é isso que a gente vem ensinando E conseguindo junto aos nossos Alunos E nos meus atendimentos também Que eu faço aos meus clientes Muito bem, eu estou entendendo E faz sentido eu E é isso A queixa que eu tenho maior É com essa cliente que está me dando Esse tipo de trabalho E através dela eu vou Aprendendo mais, né? Isso. Então, e lembrando, estão relembrando, as inscrições do curso foram reabertas hoje, dia 19 de nove, elas ficam abertas até a meia-noite de hoje, ou enquanto a gente tiver vagas ah, disponíveis, né? vagas remanescentes. Do Te ajuda mais alguma coisa, Ceissa? É o MAD que vai encerrar hoje? É, o MAD. Quem, MAD, MDF, essência do Ser, tudo encerra hoje, à meia-noite. Ok. Aí o um link é onde que eu pego? Aqui na Bio, aqui no Instagram, no meu perfil aqui na Bio, né? Então, é. no meu perfil aqui no Instagram, tem o um link, é só ir lá e clicar no link, aí abre a toda a grade de proposta do, do, dos cursos. Tem o curso MDF, para quem não fez nenhum curso, e tem o curso MAD. Aí, clica no MAD, vê a. a a melhor opção para você e vem para cá, vem aprender e ajudar essa cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Seissa. A gente não falou é, do quanto você tem trabalhado com a reflexologia, porque você é se você é esteticista, aí em Fortaleza, no Ceará. Eu também fazia, eu faço unhas, né, porque tem uma, eu também sou manicure, e uhum. quando eu faço a manicure, quando eu trabalho o trabalho de manicure, eu já dou os 10 minutinhos de reflexo para cliente e na próxima vez ela já vem a fazer menina, a... esperta esperta, parabéns parabéns isso, pois é isso que eu faço então as pessoas vêm me procurar através de pessoas então o que eu fiz, eu fiz muitos é, cortesia, eu dei cortesia até para cliente que não fazia nada de vir vem cá, eu estou ocupada aqui eu, é, você não quer me conhecer aqui? Uhum. Eu sou eu sou, eu, digo, eu, sou, né? eu me acho uhum. e aí eu quero dar uma cortesia para você sentir a minha mão, sentir o que a minha mão é capaz de fazer e a pessoa ali, sabe se deleita assim, de uma forma de <risos> É muito bom, eu vou fazer, olha a próxima semana, tal dia, marca aí, cadê? Tem, tem vaga? Eu digo, tem vaga. E se não tem, eu, eu, sempre, eu sempre dou um jeitinho e aí eu sei que estou fazendo o que eu posso porque é isso que eu amo fazer e eu fico uhum. é muito bom ver uma cliente... É muito cliente, bom, feliz. É então, até a gente chegar no ponto de... Eu não sou nem conhecida, assim, mas a as uhum. cliente que me... Ela sempre traz outra E mais outra que vem Olha, no Instagram, não sei Isso aí, eu posto Quando eu posto, enche encho assim Eu tenho uma lista de transmissão com as clientes que uhum. quando eu faço uma, uma massagenzinha ali Ela já fica, quanto é? E aí, tá aí Eu não trabalho caro Eu faço uma reflexo Uma sessão de 30 minutos Eu cobro 50 reais Perfeito Eu não acho que né Eu podia até cobrar mais, mas eu fazendo isso, eu tô ganhando cliente, eu tô ganhando dinheiro. Legal, então, parabéns. Eu acho, muito, eu acho muito bom. Então é isso, que vão, legal. Que legal. Vão você tá chegando, você tá atendendo em média quantas pessoas por dia, seis? Eu atendo cinco, seis clientes, eu já cheguei a atender até 10 clientes num dia. É, tá vendo, pessoal? É resultado, então, é uma construção. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não o acontece. curso, ele traz isso, ele traz esse resultado para vocês de captar clientes, ajudar pessoas, fazer renda extra. Mas tudo é uma construção. A Seixa está com a gente fazem dois anos. Primeiro, ela conseguiu se livrar das dores da fibromialgia. Segundo, começou a atender clientes. Obviamente, ela não começou com 4 mil no bolso. É uma, é uma trajetória, mas hoje, esse mês de setembro de 2022, ela diz que ela vai fechar com pelo menos 4 mil reais no bolso só com a reflexologia ela ainda tem o serviço dela de manicure, ela ainda tem o serviço dela de esteticista, de massoterapia ah. e as outras coisas que ela faz. Então, se ela for somar tudo, os 4 mil da reflexologia, mais as outras coisas que ela faz, uns 6 mil reais, pelo menos, ela está fazendo por mês. Verdade. Isso. E é bom ter dinheiro no bolso, Ceisa? Ah, como é bom. Todo é dia bom, é né? A pessoa já fala Ah, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é tudo, o dinheiro é tudo e mais um pouco, porque a gente não faz nada. <risos> é, a gente precisa do, do, do, do, do, do sagrado dinheiro para a uh, gente é. ter as coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente merece trazer conforto para casa, enfim, é, é o trabalho. Então é isso que a gente é, proporciona dentro do nosso curso. Professor, tem uma coisa que eu queria falar que assim dentro do nosso contexto que as coisas acontecem de repente. De repente foi o que eu o que aconteceu comigo foi o de repente foi eu abrir entrar no Instagram e ver a sua primeira propaganda sobre a sobre a live do a semana da reflexoterapia. Uhum. E aí naquela hora quando eu vi é, Assisti o vídeo, eu nem terminei de ver o vídeo. Eu já cliquei lá embaixo, saiba mais, me inscrevi e tudo, e já fiquei na live. E isso aí foi uma coisa que aconteceu de repente, porque eu tinha um sonho de fazer um curso de, reflexo, de reflexologia. E nesse dia foi assim, de repente. E que legal. Um dia terminou, eu, minha filha, eu passo aí, eu não sabia fazer nada, e eu. Até meia-noite, meia professor, você judiou com a gente, viu? Até meia-noite. Foi, mano. Eu, Até meia-noite, eu. Aí eu ganhei apoio do Isso, mas... que legal Professor, então... continue assim Você é uma pessoa assim, iluminada que Deus te Obrigado, obrigado Grandemente, Super. porque tem muitas pessoas Que precisam da tua ajuda E eu espero que essas pessoas te achem Assim como eu te achei Obrigado, obrigado Então, pessoal, vamos espalhar aquilo que é bom né Compartilhar, convidar pessoas E assim, a Ceisa é minha aluna Há dois anos Então, se você que está entrando hoje ah, o professor, eu entrei no curso, ele já recebeu meu dinheiro, ele vai me esquecer. Vou esquecer, não. Eu não esqueci da Seissa, da mesma forma que eu não vou esquecer de você, que está entrando no curso hoje, ok? Seissa, um abraço carinhoso para você, estou muito feliz. Eu me sinto verdadeiramente realizado, eu como professor, eu me sinto verdadeiramente realizado com o seu sucesso todo o sucesso dos meus alunos eu fico realizado e eu quero colher os resultados dos meus alunos quero colher os resultados das minhas alunas fico muito feliz e só sucesso para você crescer cada vez Nossa, mais para nós amém amém amém